Olá, Granjense, Convido vocês para conhecer um pouco da MTI São José. Vem conhecer comigo, vem! Fundada em 29 de maio de 1949, a MTI São José, ao longo dos anos, tem servido a educação do Ceará e do município da Granja, primando pela qualidade, pela equidade e, consequentemente, ajudando no desenvolvimento do município. Meu nome é Bruna Fernandes, coordenadora escolar atuo na extensão de Santa Terezinha, que fica a 34 quilômetros da sede do município de Granja. Olá, sou o Pedro, coordenador escolar. Acompanho há três anos a extensão de matrícula de Timonha. Você que concluiu o nono ano, que mora em Timonha, Cocal, Pedrinhas, Conselho, Caraúbas, faça sua matrícula. Ofertamos o ensino médio nos três turnos, manhã, tarde e noite. Venha fazer parte da nossa história. Eu sou Ana Cristina, coordenadora das extensões de Adrianópolis e Buguaçu. Eu estou aqui hoje para convidar você, que terminou o nono ano do ensino fundamental. Venha para a nossa escola e efetue a sua matrícula. Já pensou você escolher o que quer cursar? Pois aqui na MTI São José é assim. Você escolhe o itinerário formativo e monta o seu currículo ao longo dos três anos do ensino médio. E nós temos a comunidade de aprendizagem, que é um projeto social transformador, onde ele busca a interação da comunidade dentro da escola, onde nós temos a participação de todos que fazem a comunidade e voluntários. Sou a secretária da ANTI São José de Granja e será um prazer em recebê-los em 2021. Em 2018 estávamos com um ID médio muito baixo, de 2,9%. Então, nós tínhamos pela frente um grande desafio. Precisávamos crescer. Em 2019, já conseguimos bons resultados. Tivemos uma aprovação de mais de 92% e diminuímos a reprovação em mais de 11%. Além disso, tivemos um abandono inferior a 1%. Isso representa uma queda de mais de 7% no abandono da escola. Ainda em 2019, Encerramos com um ID de 3,71, lembrando que a nossa meta era 3,41, ou seja, saltamos aí 0,81%. Em se tratando de ID, isso representa muito. Nós não só atingimos a meta, nós superamos essa meta. Isso representa qualidade no ensino e na aprendizagem. Também, com grande louvor, recebemos recentemente o resultado do IDEB. Saímos de uma média de 3 para 4,2. Foi o maior salto da nossa regional e é fruto de muito esforço e dedicação dos alunos, dos professores, funcionários, da gestão e também da nossa regional. Isso nos deixa muito orgulhosos. Mas está faltando alguém para continuar essa história com a gente. Então, vem ser MTI, vem continuar essa história com a gente, vem! Venha fazer parte desse crescimento de sucesso, vem! Venha você também fazer parte da família MTI São José, vem! Vem!